Oi. Bom, espero que todos estejam bem, diante da qualidade do estado de bem, que assim podem julgar. Um julgamento esse que acontece em várias instâncias da percepção e também em vários níveis do que o ser pode julgar como bem-estar. O estado de bem tem prioridades que nem sempre são claras ao indivíduo. Prioridades essas que são subjetivas, correspondem a parâmetros da realidade e composições que o ser tem, mas não contempla. Ele não consegue usar a individualidade como habilidade para perceber os parâmetros que são úteis. Os parâmetros que são importantes, parâmetros que são ferramentas para ele poder ser feliz ele não entende, ele se confunde, não tem independência, não acha que pode ver, não acha que tem a verdade, ele não acha que consegue contemplar essa verdade com habilidade contemplativa e expressiva, ele não consegue vivenciar ele tem o um mundo como uma selva onde ele é constantemente um ser sem autonomia. Autonomia essa que dissocia a liberdade e condiciona ele como inferior. Isso gera crenças e dogmas, traumas, que fazem o ser viver grande parte da vida... Sozinho, mesmo acompanhado, mesmo com família, ele não divide seus pensamentos, seus sentimentos, sua intimidade, sua verdade, sua expressão. Ele não divide sua capacidade inata de vivenciar as experiências do mundo de forma singular. Ele prende e não compreende a expressão verdadeira de si mesmo. Ele não tem como ferramentas as habilidades do aparelho psíquico, ele tem como pesos. O peso da felicidade, o peso da serenidade, o peso de todas as capacidades o peso de não conseguir realizar as realizações que a ele são metas, o peso de não vivenciar as experiências que para ele são desejos íntimos, são importantes. Quando questionado, ele não consegue nem dizer quais são coisas são importantes e por que são importantes. Com isso esbarramos no autoconhecimento. Autoconhecimento não faz sentido. É só conhecimento. É só conhecer a mente. Não só no contexto diminutivo, mas no contexto absoluto. É só. Em toda a grandiosidade que tem a mente. É só a mente. Do início ao fim, o infinito que apreende... É só a mente. E assim, compreender a mente gera, por sua vez, um estado contemplativo. E compreender a mente que te compete também. Pois a mente é uma só, a mente é uma expressão de Deus que o indivíduo, de maneira singular, ele expressa. E a mente media os padrões expressados por ele em sua consciência. E os padrões que estão subjetivos têm também sua influência, sua correspondência, sua importância. E as porções e instâncias precisam da prioridade que o ser tem como prioridade. Aí a clareza das prioridades novamente vem à tona porque é um aspecto muito importante e é a fonte da, da percepção de caos ou de estar perdido. Primeiro, o ser não tem credibilidade para estabelecer o que é importante, pois ele mesmo não se dá essa credibilidade. Depois, o ser vive em uma restrição e essa restrição, por sua vez, torna o ser prisioneiro de si mesmo. Como se ele precisasse vencer certas metas e métricas. Pois ele nunca vai conseguir chegar aos resultados se não for dessa forma. E a linguagem da vitória e da derrota faz com que ele perca e derrote a si mesmo. Porque a parte vitoriosa e a parte derrotada são aspectos contrariados e divisões de padrões e assimilações que o ser fez durante a vida que estão o tempo todo se se contrariando, se contradizendo. Parte do ser contradiz a outra parte em ato, em desejo, em forma. E o ser é contraditório. O desejo, a estrutura dos desejos são contraditórias, gerando uma estrutura adaptada na mente do indivíduo. Estrutura essa adaptada que faz com que esse indivíduo tenha várias personas. Essas pessoas brigam e sem novamente a autoridade das prioridades, o ser não sabe quais aspectos de qual persona é importante. E no caso mais grave, em situações mais graves, o ser perde a ciência de si mesmo. E a consciência de si mesmo. Não tendo autonomia nem de quais filtros usar para interpretar os estímulos que vêm do ambiente traduzindo isso em situações como o estado de depressão o estado de pânico pois não há autoria ou autoridade do desejo perante ao mundo há um conflito contraditório há uma expressão confusa e caótica que teve sua origem na não priorização devido à não clareza dos desejos, dos aspectos desejantes que correspondem à estrutura do indivíduo. Deste modo, o primeiro passo para a estabilidade é focar em quais são as prioridades, o que é importante, o que é mais importante, o que é menos importante, em quais... Uh, graus de urgência esses aspectos têm importância para mim E saído por quê isso tem importância para mim saído por, por onde isso tem importância para mim saída da onde isso se tornou importante deixar com que as sombras sejam iluminadas com as ideias e as opções venham à tona naturalmente, através dos campos, e que com isso possamos nos libertar dessas amarras e dessas prisões que forjamos através da, do atrofiamento das habilidades do aparelho psíquico. E com muito carinho, eu estou do lado de vocês nessa jornada, vocês podem contar comigo para poder exercer essa liberdade e iniciar sua jornada de liberdade, de esclarecimento, de entendimento, de vivência, experiência e satisfação em si, para si e no meio de todos e no todo. Que todos tenham a benção do Pai e a verdade, como expressão inata do ser, em meio ao grupo e à sociedade. Deste modo, eu me despeço e desejo boa vida a todos.